Na estação não, na estação eu estou aqui de pouco, eu, eu criei mais ali na, eu nasci ali na rua do Comércio. Rua do... do Hotel Cacique. Sabe o Hotel Cacique ali? É, então ali tinha o Vitor de Andrade, é, né? É, eu que ensinei ele dirigir, ué. O Vitor de Andrade? É, o primeiro carro que eu tenho foi que eu que me pra ele. Como que é o nome do senhor? Wagner. Wagner de quê? Domingos. Tá vendo, companheiro? O Vitor de Andrade já foi, né? já faleceu. O senhor tá aí contando é... história. Hã? A mãe dele trabalhava ali na zona, né? A mãe dele, o que tem? Trabalhava ali na zona, ali naquela região. A mãe dele nunca trabalhou, ué. Eu sei o que ela fazia. Ah, ela é... tinha uma casa de, de, de, de mulherança. É mulherança lá, é, ué. E. E ali que era, era o lugar ah, ali? Ali na do Comércio, a zona era ali. É, antigamente? É, foi muito tempo ali, ué. Ali já, já moeu muitas fazendas ali, né? Fazendas já foram ali para. Ah, certeza. Investiram muita fazenda ali, é. acabou tudo. É. Mas uhum. a vida é essa mesmo. Ô, né? sou Wagner, quem é que é o pai do Vitor? Pai do Vitor? É. Ah, eles que era um capitão do, do, do, do, do exército, um capitão. Eu não conhecia o pai dele, não, nós fomos criados juntos, ali, eu nasci ali na Rua do Comércio, né, Na é. casa ali. O, o amigo aqui, é Dereck seu nome? Dereck. O seu pai é o Celinho pai? O pai é Célio. Célio de quê? Célio é Esse é Sacramento. Gomídia é família grande de Sacramento. É, oi. É, oi. Eu conheço os... o. tinha que... também, ó, Tia, mas tá... é. É. Eu tinha mais dele que É. O senhor Wagner, ah. espera só um pouquinho para nós conversar mais um pouquinho aqui da, da Franca. O senhor, o senhor lembra do Magazine Luiza quando começou? É, ué. A Cristaleira. É, O senhor Jorge Cairala ali na, na, na Lâmida de eu Ouro. mexia com fotografia. O senhor Cairala é, revelava filme, essas coisas. Ao lado da, da Livraria Brasil. Agência Brasil. Agência Brasil. O Sr. Wagner, me, me fala aqui só um pouquinho, o sou Anísio dos Santos. Quem? Anísio, da camisaria Record. Isso aí já não é do meu tempo. Anísio, isso aí, bicho, está indo lá atrás. Lá... Eu falar dele, mas eu não conhecia. O né? anisa, o, sua... o senhor lembra do, do, do Hotel Francano? Hotel Francano. Eu quando cheguei em Franca eu vi o, a demolição do Hotel Francano. É? É. Em 80, 81, 82, é. que eles demoliram. Né? O senhor falou, irmãos do senhor, quem são? Meus irmãos? É. Meus irmãos, é um punhado, viu? Ah, é. ah, ele que é bom, velho. Jogou na Francana? É, meu irmão jogou na Francana. Véio. Como que chamava? Tem o delei que era ponta-direita, e tem o Wilson, que era goleiro. Que ano que eles jogaram nessa época? Ah, lá jogou hein? em 70, em 64, por aí. E o senhor jogava em que posição? Eu? Back central. <risos> Back central, meu? É. Defesa. Defesa. Então você lembra do, do time lá do Fugêncio lá em cima? Demais, meu tio jogou lá o Cardoso. Esse Dereck que não sabe dessa história, que eu tô perguntando: Isso. aonde que a prefeitura hoje ali era um campo de futebol? Justamente. E era o campo do Fugêncio. Foi. Mas o campo do Fugêncio era aqui embaixo. Era aqui embaixo. Eles tinham uma quadra ali muito grande. Tu sabe disso, né? Ali no bico dos Afrito. Bico dos, Bico dos Aflitos Por que Bico dos Aflitos? É o nome que dava ali, ué. Aquela estreita, né? É, ali era a, a Ponte Preta, como é que eles falavam? A ponte preta já é mais pra baixo, né? Mais pra baixo? É, é outro setor. O senhor conhece o senhor José Diogo, da Casa Seca? Da Casa Seca? É, ele que administrava um pouco o time do Fugêncio, ele tá com 96 anos. Diogo? Diogo. José Diogo. José Diogo. É. Diogo. é. O Palmeirinhas ali o senhor jogou também. Jogamos ali, Palmeirinhas. Palmeirinho tinha um time bom. A Francana já teve um time bom. Vixe! Teve. Se teve. Hoje não tem mais. O senhor falou dos irmãos do senhor, mas o senhor não falou das irmãs. O senhor tem, tinha irmãs também? Não. Só homem. minha casa só homem. E o, e o pai do senhor, como que ele chamava? Luiz Domingos, jogou no, no, no Basquete o Franca, é um dos fundadores do Basquete Franca. Jogou com o pai do Hélio Rubens. Como é que chamava o pai do Hélio Rubens? Hã? ele ali do Saco. Chico, Chico, Chico, Chico Cachoeira. Chico, Chico, é, é. Chico Cachoeira. Cachoeira. Pai do Hélio Rubens. Então o pai do senhor jogou aqui no... O Hélio Rubens jogou com esse irmão meu que era goleiro. Meu irmão jogou basquete. É o goleiro, goleiro, como que chamava? É, é no, Wilson. O Wilson. Do É, Clube é. dos Bagres. Porque o basquete franca ele veio. É, o, o Pedroca era professor no teu Pedroca O Pedroca, trato, cara, o Pedroca ele... veio depois. É. Esse time aí, o primeiro time de, de, de basquete da França, que era o Clube dos Bagres, nasceu aqui embaixo, né? Tinha, tem a quadra aí até hoje, né? Quem é que jogava na época? Era o.. Ah, eu tenho fotografia aí. Aqui? Eu tenho guardado, eu tenho. Eu tenho guardado, sim. Na que o senhor passar aí outra hora, eu mostro pra você. Agora tem que ir lá pegar em casa, é o um álbum, né? O time, né? Com Chico, Fonchico, o Chico, pai do Hélio Rub, todos os componentes, né? Eu tinha o Juquinha do Cartório, né? É, o Juquinha. Eu tinha Vilela. Conheceu o Luquinha, jogava também. Joaquim jogou com meu pai. O Ceci Miguel jogou. O Ceci não, o Ceci foi presidente é. da Franca. Presidente da Franca. Ele era de Tuveral. Tubberal. Ah, Ele é, sabe tudo. Né? Oh. É. É? <risos> Isso aí sabe tudo. <risos> ah. É, essa é praça conhece alguma coisa. Você falou que morou ali no, no Comércio da Franca, na rua? Rua do Comércio. No rua do Comércio da Franca. Hum. Ali tinha o Hotel Cacique. É. Mas pra. O senhor lembra do mercadão de, de ferro ainda? Este, ali na, na, ao lado do Correio. É. O mercado era ali. Fui criado ali. Na idade de 12 anos, 14 anos. Então eu o, senhor ali. o senhor tomou vitamina do, do São Mateus Garcia? Ixi! Lógico. Zezinho Garcia. É. Que era o do, do... A Deliciosa. De A Deliciosa. Ah, eu conversei com o seu Zezinho Garcia. É. E eu, Aonde pô... você viu ele? É ele de pimenta, né? É veio de pimenta. É, ah. é eu eu faz tempo... Eu... Para ele, onde você encontrou com ele? Aí eu encontrei com ele lá perto do Judas Iscariotes e, hum. e, e conversei com ele, foi contando um pouco de história. Eu falei assim: não, eu, tô, eu tenho que ir para casa. Vai falei assim: então, o senhor entra aqui que eu vou levar o senhor lá na casa do senhor. Hum. Mas eu falei assim: antes nós vamos lá na. Hum. Nós vamos lá na. Lá no terminal, para o senhor contar um pouco de história. Que isso! Aí ele entrou aqui e nós foi contar a história. O avião que caiu ali na... no, mercado? no mercado. É, eu era menino, eu não saía dali. Ué. O cara era fazendeiro. Ele foi dar uma volta com o avião ali no mercado. Perto né? da casa da boa, da barada dele? dele. Aí ele caiu. Lá tinha um chapari de água. Tinha um chapari ao lado do, do mercadão. E o avião caiu ali no chapari. Queimou? Pegou fogo? Na... É... A meninada juntou. Era o Teco -tepo, né? Que eles falavam. O né? Teco -tepo. Aí ele contou a história, onde que foi na esquina, né? É, justamente. Pegou né? a esquina lá. Justamente. Aí você vê. é, é, a, cara, é a história. Cara, Franca... a, é do Terminal ali, a Ayrton Senna. Né? Ali Franca, era... Franca naquela época tinha só gente boa. Tinha o Guido Oreia, que era o pai da. da dessa aqui, que. tinha casa de flor aí, morreu. Era da, da Record, era. Patrícia? A Patrícia? O pai da Patrícia era motorista de táxi. hein? Menezes? Hein? Menezes? É. Não. Walter Menezes é um, é. é. Não. Não. Américo? É, sou Américo. Américo acho que é o esposo dela. Eu é. estou meio, meio, é. meio perdido aqui. E, o, ah. pa, o pai da Patrícia andava com a mulher de um fazendeiro. E esse fazendeiro. Sabendo. E ele mandou dois peão Fazer uma corrida com ele para levar os peão lá na fazenda Mas ele já tinha combinado Então dois peão ficou esperando o, o, Ele chamava Guido Guido uhum. Guido sem orelha Porque o, esses caras cortou a orelha dele Ele Ele foi levar os, os peão lá na fazenda Quando chegou na porteira os outros dois peão Estavam lá e Pegaram é. ele e cortaram a orelha dele e falou assim, ó, o dia que você vier atrás da mulher do fulano e tal, nós vamos te matar. Falei, cortaram a orelha dele. É, eles gentil então, né? Cortou só a orelha. É... é. O senhor lembra de um caso? É. Tem o um túmulo aqui em Franca, tem o um túmulo daquela moça que eles mataram. É. Que era filha, que era namorada de um filho do fazendeiro é, que não queria que namorasse né? é, Sério? é ué e aí eles pegaram e fizeram é, mandaram matar a, a moça é. aí já veio de São Paulo eu tô falando aqui, mas eu, eu vou falar a verdade, viu o senhor quer saber quem é? é é o que tiver mais voto Mas é o voto é é, mas... Eu tô brincando. É Bolsonaro? É. Eu sou Bolsonaro. É. Ah, mas e aí, o que, que você me conta? Ei? Ei, o Bolsonaro está muito forte. Ele agora ele acabou de fazer barba e cabelo no Lula, hum. porque o senhor viu o debate ontem, a palestra dele? Não foi debate, foi a palestra. É. Aí a ele buquê. falou tudo que ele está fazendo no Brasil e o é. que ele vai fazer. Entendeu? Nós ficamos é. agarrados aí com esse tema. É, de mas pietre. então, ele agora pode explicar tudo na é. televisão, que, qual é os planos de governo dele. Porque nos debates ele não conseguia, tinha um minuto é. pra falar e quando ele começava a falar já tava terminando. Infelizmente. Ele... É. Graças a Deus, né? É, é. O senhor mexe com móveis usado? Hã? Mexe. Vai Trabalho. Certo. Aqui, ó. Mostra aqui Pega a foto. Seu aqui. Carro, aqui, ó. Aí, ó, eu tenho. Aí atrás do meu carro. abre <risos> ele aqui só pra eu ver tem, aqui, ó. Tem? Tem, ué. Não, do outro lado, lá, lá atrás, lá atrás. Ô, o, o ó Deixa isso aqui comigo. Esses aqui é os apaixonados do Bolsonaro. aí já tem aí! Ah, ó é, Já é. tem! É. é Tarcísio e Bolsonaro. O senhor né? sabe que eu vou ficar, esse né? homem, é. nada é por acaso. Não cai uma folha se Deus não queira. É. E, e é, o que que acontece? O Bolsonaro... Ele é um missionário de Deus. Pode falar o que quiser, pode falar. Todo mundo, defeito, todo mundo tem. Entendeu? Sempre tem as suas coisas. É. Agora, o que eu acho bonito nele é o seguinte. Ontem ele falou foi criado na roça, que a família era muito pobre, pai e mãe. Então, ele não teve muita oportunidade de estudo. Ele foi estudar no exército. No exército. Então, ele sofreu muito. Às vezes ele faz uma, uma, uma criação, é o modo dele conversar, às vezes a pessoa faz. Franqueza. Esse, é... Ele não é o politicamente correto. Não, ele não é isso, ele fica... justamente. Ele fica... Então, ele, mas ele tem uma coisa maravilhosa. Ele pede perdão. Se ofender a pessoa, ele pede perdão. Quer dizer, ele é humilde. E o que, que vai acontecer? E é o um apaixonado pelo Brasil, né? É, e o que, que vai acontecer? Ontem ele pôde explicar tudo para os brasileiros, quando ele pegou o governo, a situação que estava e a situação que está hoje. E que ele pede muito a Deus que na próxima, agora, para frente, vai melhorar mais ainda. né? Porque ele quando pegou o governo, ele pegou o pepino, ele pegou o país endividado. É. É? O Lula quando pegou estava arrumadinho Ele dest destravelou Desorganizou Agora o Bolsonaro já pegou desorganizado A hora que ele vai Colocar para Crescimento mesmo né? Desenvolvimento. O, Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo O Brasil vai sustentar Já começou é. a, a, a sustentar Muitos países Essa semana Mais de 500 Pessoas Estão atravessando aqui, ó, o país vindo para cá, estão vindo da Venezuela. A, a, a riqueza que nós temos tá sofrendo muito. É, a riqueza que nós temos não é só o, o que o senhor está falando da, da da terra, do solo, é. O clima nosso, mas é também da liberdade, né? É. Que você chegou aqui, você tem liberdade. Verdade. Porque isso aqui é um, é um povo de espanhol, italiano, é. turco, libanês, é. japonês, é, é de, tudo. Né? de tudo. E foram acolhidos, né? É. E quem.. O agronegócio está produzindo muito mais alimento. Então o que, que acontece? A banda podre, a banda podre, que é os comunistas, que é o Lila. O Lula declarou que é comunista. É comunista, é. É isso aí, foi. Foi o, o, o ratinho, foi apertando ele, foi apertando ele até ele confessar. Ele falou: Não, eu sou. Eu gosto do comunismo. Eu aceito o comunismo. E o comunismo não é bom para o Brasil. Olha a Venezuela, olha Cuba. Como é que, é que a Argentina? São? Argentina. Estão passando, pegando lixo nas, nas, nas latas. Agora, o que, que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou que vai regular, o regulador, que é a alimentação, vai comprar dos fazendeiros e ir armazenando para ter o estoque regulador. Isso aí é muito bom, porque tendo o estoque regulador, os, os donos do supermercado não tem como aumentar o preço é vai Porque controlar e aí o arroz está vocês querem subir o preço do arroz ele bota o arroz no no, no, no mercado. mercado é e ele ele faz isso do mundo todo agora vai é poder fazer isso a então, riqueza é, o que que acontece o, os comunistas os ladrão não aceitam eles quer continuar a roubação é. entendeu é inaceitável isso aí o povo não se manifesta os evangélicos não se manifesta. Os católicos não se manifestam. Os espíritas também não se manifestam. Mas está tudo com o Bolsonaro quietinho. Todo mundo que o Bolsonaro. Entendeu? É. É isso Porque, aí. Se você Walter. chega para um, um cara que é do Partido dos Trabalhadores, se você vai a dialogar com eles, eles te ofendem. É. Entendeu? Eles não aceitam. É. Eles agridem. agride, Agridem. Olha agride, o sem terra. É. Acabou a mamata deles. É. Vê ver esse nego que está invadindo terra do outro. Não aí. tá invadindo, não. Não, não invade mais, é. não. É. é isso aí, seu Walter. É Walter, né? Wagner. Wagner. Wagner. Wagner, eu gostei porque eu estou tirando essas, essas coisas aqui. Eu faço um registro. Eu, se eu quiser ver história, eu tenho do doutor Guido Bitarello. Delegado. Delegado. E da casa do doutor do Guido, como é que chama a casa dele lá, era... Ali na Padancheta? É, é a casa dele, do Guido Vitarello. Hum. Como é que é o nome da casa, era... É... Coraça? Não. Ali... Lógios Coraça? Não. Ali tinha a, a praça central ali, mudou de bairro da conta, né, aquilo ali. Ah. Não tem mais ninguém. O, negócio... o, senhor, o, o senhor lembra da casa do Egílio Caleiro, quando a dona Luísa trabalhava Gênio lá? O Caleiro tinha um banco, chamava um ban... Banco Egílio Caleiro. O Egílio Caleiro montou uma fábrica de, de bicicletas, a, a fábrica chamava ah. Gorila. Gorila. É, é, é, é bicicletas Gorila. Deu bicicleta pro povo da Franca inteirinha. É isso. Nossa, Deixa esse é tempo você. Sabe o que que é aconteceu? vou falar Não, não, você. espera um pouquinho. Só vai falar de bicicleta não vai mudar de assunto. O hum. senhor lembra do homem que ficou andando de bicicleta lá na praça? Ah, meu, é, o filho dele é muito meu amigo. <risos> ah! Hum, quantas, quantas horas ele ficou andando ah, de bicicleta? Ele, Zoroastro. Ele andava. Zoroastro? Ele andava com o Zoloaga, Zoloaga. Zoloaga. Zoloaga. Era um. Ele era. Peruano, coreano, não, é, boliviano. É, boliviano. Ele andava, puta que pariu, ele <risos> andou uma semana em cima da bicicleta. Ele não descia da bicicleta é, não, é. Ele comia tudo em cima da bicicleta, orinava, tudo em cima da bicicleta, foi de doido. 70, o Ostin, o é. Ostin, anda, foi andar com ele, o Ostin aguentou andar dois dias, rapaz. Dois dias? Dois dias, ele aguentou andar, depois desmaiou lá. Ele andava ali na Praça João Mendes. A Praça João Mendes, ali que exarmava o circo, um né? O Circo. o um circo. Era ali e a torada que era o negócio mais, mais da roça era mais em cima, né? Na, é. Da Praça das Bandeiras, lá é. na Avenida Presidente Vargas. É ali que tinha touro, que quando chegava circo de touro, né? A, a Praça da Bandeira era assim que tinha leão, tinha uh, cachorro, aquele é. macaco, aquele negócio assim. Tem bom, hein? <risos> é, não tinha ladrão, né? Igual é. hoje, né? Ladrão é você quando dormia você... dormia dentro de carro, do Fordinho 29. É. É. Não tinha problema não era bom. É, mas é. O, senhor, é. o senhor levantava o pano lá e lá por trás, lá e entrava no circo de graça, não tinha esse pessoal, não? Você está com quantos anos? Eu tô com 70. Então, tá na, é. na idade de... Fazer muita coisa Não, ainda. O senhor está com quantos? Chuta aí. 74. 74, eu tenho 83 anos. 83 anos? É. Passo de o bag, até hoje, né? O senhor falou que jogou bola. Quarto zagueiro. O irmão do senhor jogou, não, não, eu não posso, é porque eu, tô, eu sou diabético, não, uma só, uma. você dá para as crianças. Ah, então tá, obrigado. Obrigado. Obrigado. Eu sou Wagner, então o senhor jogou basquete com o pessoal lá? Basquete eu não joguei não, só joguei bola. Ah, O irmão do senhor, o Wilson? O Wilson. Com o Hélio Rubens. O Hélio Rubens. Eu tenho fotografia aí, hora que você passar aí eu te mostro tudo isso aí. Eu vou passar aqui, eu já estou sabendo. Deixa eu te falar para você, ó. Meu pai, ele era motorista do fazendeiro mais rico da Franca. Era compadre do Ademar de Barros. E o Ademar de Barros vinha muito na Franca, porque ele era compadre de um fazendeiro aqui que era médico. Doutor Corrado. Doutor não. Alcino Conrado. Alcino Conrado. Me fala aqui, <risos> então o senhor conhece a, a lá a fazenda é, Geraldina? Não, não é, qual que é? Não, meu pai é que é, levava é, é, muito é. Dr. Alcino na fazenda. Lá na fazenda. Então, vou te contar o que é, o que que acontece. Eu agradeço muito a Deus porque eu sou um homem privilegiado. Vou te falar um negócio para ele não fala, é. mas eu vou te falar. O meu pai jogava basquete e muito bem. Ele tinha apelido de pé de viado porque ele ele corria 40 metros. Ninguém andava, ninguém corria com ele. Ninguém acompanhava ele. Ele era veloz, e ele, meu pai, fez o, a Marinha, naquela época ele foi para a Marinha, serviu a Marinha. Quando ele veio para Franca, ele foi ser motorista do doutor do, do, do Alcino Corrado. Corrado. E o Ademar de Barros, era o governador de São Paulo, vinha muito a Franca fazendo fazenda o do doutor Alcino, eles eram compadres. Eu fui lá na fazenda dele, tinha Aí, até um o que, o que acontece? Meu pai que foi levar o doutor Ademar de Barro lá na fazenda. Foi meu pai. E ele gostou demais do meu pai, de ver o meu pai dirigir. Meu pai era muito cuidadoso, descia do carro, abria a porta. E ele falou assim, doutor Alcino, ô compadre, me empresta esse motorista seu, eu tô... eu gostei desse motorista. Você me empresta ele para trabalhar um pouco comigo lá no palácio? Aí o Alcino falou, não, perfeitamente, governador. Aí o que acontece? Nós mudamos. Aí nós, aí nós mudamos para São Paulo. Eu fui, nós fomos morar ali no centro de São Paulo. Meu pai foi trabalhar no palácio do governo. Então, eu estudava num, num colégio lá, que era do governo. Nossa, o cara me levava na porta do colégio, olha. Nossa senhora, cara do céu. Nossa. E a gente morava ali na Avenida São João, no centro de São Paulo. Olha, vivia numa hora, apogeu ali. Meu pai levava a doutora Ademar de Barro, um abraço pra cima. Você sabe quem que era o fotógrafo do doutor Ademar de Barro? Era o era o, o, o que era, foi dono do jornal aí. Correia Neves. Correia Neves. E o Correia Neves. Ele, doutora doutor Ademar saía, ele como fotógrafo do palácio, ele acompanhava o doutor Ademar de barro. E houve um bochiche e nós viemos embora para Franca. Voltamos para Franca. Aí meu pai foi trabalhar na prefeitura aí, tipo, motorista. Eu tenho fotografia aí tudo. Uma hora, hora que você passar com mais calma aqui, eu vou trazer. Aí você fala o dia que você passa, aí eu vou te mostrar tudo pra você. Tem jornal, entendeu? Eu jogava ping pong, sabe aonde? Ali na Praça 9 de Julho, sabe? Sim. Na casa do Dr. Alonso. O filho do Dr. Alonso era meu amigo e ele tinha uma mesa de jogar ping pong. Naquela época não tinha, não tinha outra coisa, não tinha televisão, não tinha nada. Então nós ficávamos o dia inteiro jogando ping pong lá. Eu, o Serginho, ele chamava Serginho. Eu vou fazer uma pergunta agora, ele vai. vai. Eu sou pastor da igreja presbiteriana, dessa esquina, lá em cima. Aqui, aqui embaixo? É, é, aqui embaixo, não. lá em cima, em frente à é IC. Ai. E ali tinha um grupo que jogava ping-pong. É. Era o, o, o, o pessoal da igreja. É. Que tinha um grupo bom de ping-pong ali. É. Muita gente jogou ping-pong ali, é. no salão de baixo é. da igreja lá. O senhor jogou ping-pong lá? Eu acho que sim. Tinha um, tinha um pastor lá. Já faz muitos anos. Como é que era o Nicanor Xavier da Cunha? Eu coisa. No filho dele. A Ideias, é. o Aloísio. Ele é. jogava ping-pong? Jogava, então eu joguei é. com eles. Joguei com eles sim. Eu, eu gostava muito de ping-pong, eu adorava. Eu jogava muito lá na Franca Lá também tinha mesa. É. Tinha o, o Samuel Dobre, tinha o outro irmão dele, o Geraldo Dobre, era bom de ping O Nelson Gomes Duarte, é. que técnico de ideias aí. Ô, oh, oh, Sr. Wagner, o senhor, o senhor tem que registrar um pouco dessa história. Eu estou registrando aqui, mas é, é, é limitado. Eu quero, eu quero registrar mais com o senhor, porque nós estamos aqui nessa a, a, a rua General Osório, na subida, isso aqui tudo era terra, quando o senhor... É, aqui era, aqui era terra. Porque a estação era... era... Era bem separado do, da Franca, é. né? Era a Franca lá e aqui eles falava que era o, dos índios, né? Dos índios, é. e se quando falava eles da briga, é Porque o, o, é. o Neck, eu não lembro, isso aqui não, tudo era fácil isso. da época. É. Era só o miolo lá em cima que tinha a... a, a a, a, a Praça Sabino Loureiro, né, uhum. e da estação, e vinha descendo um pouquinho de... E não tinha ponte aqui, só não, tinha uma era ponte. Um pinguela. A pinguela, para você chegar lá no centro. É. Chegar no centro era, era um desafio, né. É. Deus tá. Mas o povo andava muito a pé, o negócio era andar a pé. Quem tinha Fordinho 29 era só fazendeiro. só gente rico, pobre não tinha essas coisas não. Pobre não tinha nem biscreto. E a é. cavalo, né? Era cavalo. A mercadoria que vinha da, da Mogiana é. era transportada com, com carroça. É, o que vinha da Mogiana era sal, né, lá de é Santos. Sal. Né? sal. E daqui pra lá ia café, né? Café. E tinha gado também que ia, é, que era a, a, a, a, a é corralheira. O senhor andou na Mogiana? Andei. Foi muitas vezes em Campinas, né? Campina. Ia até em Campinas. Depois fazia baldeação? É, baldeação. De Campinas para São Paulo era um trem especial, chamava Húngaro. Hum. Era um trem de luxo. É, que tinha quatro vagões, dois era restaurante, e tinha um que era só para os executivos, nego, que tinha a grana, aquele. Ah. Aqui a Morgiana era que queimava, queimava a roupa do caboclo, né? É. a faísca, é, que era com fogo. Sim, mas era bom, né? ele balançava é. muito, né? É. Tchaca, ia embora. Né? Coisa chique. É. Da época. Ó, nós agradecemos muito o, o sapato daquele que foi governador, que, daí de Pedregulho, que tirou isso daí. Ele nunca devia ter desativado a, a ferrovia. A ferrovia... O Bolsonaro vai reconstruir elas, sabia? E precisa, né? É, é uma condição barata, né? Para transporte de, de mercadoria, de né? Carga, né? De carga, né? É. Porque nós não temos... Esse menino que vai entrar no governo agora vai ser muito bom. Tarcísio. É... é, vai ser muito bom, viu? Você vai é. ver que beleza. Capitão. Hein? Capitão. Vai ser uma beleza esse menino, viu? É. Vai trabalhar para o povo. Porque esse povo do, do, do esse povo do, do, do Lula, eles são muito desarrumados, aproveitando o povo. Não tem não tem projeto, né? Não, e depois outra coisa, o negócio deles é, é só dar prejuízo para os outros. É. Hum? Então. É. Sr. Wagner? É. Hoje é 24. Semana que vem, sábado, domingo, nós já estamos elegendo o nosso presidente. presidente, se Deus quiser. Deus, quiser. Amém. Deus quer. E Deus quer. É. E... Nós não aguentamos mais essa situação aí. Essa roubação vem em Deus de Dom Pedro. Uhum. Deus de Dom Pedro que está essa folheada aí. Agora chega, basta. Botar um... Deus não quer essas coisas não. Deus quer que o, povo, que o povo seja honesto, seja ordeiro, respeitar as leis da Bíblia. Viu? É isso, para ter o céu aberto. É, com certeza. É, a bênção de Deus. É. O oh, gente, ó, oh, muito bom. Hã? Foi muito bom aqui na Franca conversando com Wagner. Oh, oh. O nome do senhor deve ter alguma ligação com alguém. O senhor, o senhor, o senhor sabe. Digo, por que, que o senhor chama Wagner? O pai do senhor deve ter feito homenagem a alguém, não é ou não? Ah, o maestro né? Wagner. um é, não... Músico. Músico. Meu é. pai hoje esse nome, né? Como que chamava o pai do senhor é? Luiz Domingos. Luiz Domingos, a mãe do senhor. Efigênia Cardoso. Efigênia Cardoso. O senhor não conhecia o avô, não? Meu avô, eu não conheci meu avô, mas meu avô teve uma fazenda em, em Biracê. Como que é chama? Fazenda Santa Cruz. O Era nome do dele? Meu avô. O nome dele, o senhor sabe, não? Binuto. Binuto, Binuto de... Cardoso. Cardoso. Benito Cardoso. Benito Cardoso. Ó. Oh. E a avó, o senhor lembra não? Você não lembra desse, não? Quando estava é aqui? Avó? É. Lembro. O nome é é. Ana Salomé. Ana Salomé. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Olha, eu, eu vou bater mais papo aí, eu vou passar Olha, aqui... Você está é. armazenando esse, é, os filmes? O, os arquivos, aí né? depois eu posso mandar para o senhor a copa, mas eu edito, eu coloco no meu canal. Certo. É Memórias e vidas. Aí você me arruma o arranjo? Arranjo você. Verdade? Verdade. É. Verdade. Você verdade, está brincando. Oh, tá brincando. Oh, eu, tem, é eu tenho umas coisas boas aí para você. Não, então eu quero voltar aqui é. e nós vamos registrar. Mas eu, e hoje nós registramos de uma maneira muito acanhada. Ah, Quem é sabe verdade. um dia eu quero descer. O senhor sentar ali, nós vamos fazer o um, bater um papo gostoso. Mostrar Eu essas fotos. Eu tenho fotografias do, do, do time do Clube dos bares dos antigos. Dos antigos? É. Que era o Chiquinho Cachoeira, era o. O dono lá do cartório, o, o Vilena. Juquinha Vilena? É. Esse time todo aí, né? E o senhor morou ali no, no, no centro, né? Na, rua, na, do na, Comércio. Do Comércio, na rua do ali. Comércio? Na Rua do Comércio. Tem casa ali, ué. É. Nós tivemos casa ali muito tempo. Vendeu agora. A minha. A minha esposa, nós uma casa ali na Rua do Comércio. Ah. Tem uma vilazinha ah. ali na. Na Rua do Comércio? Não, na Rua Tiradentes. Ah. Tem uma casa ali naquela vilazinha. Tem. Dela. Você mora ali? A minha esposa tem uma casa lá. Eu moro mais é aqui na Jardim Santana. Dr. Diniz lá. Onde que era? Hã? Ah. Doutor Diniz, Miguel Diniz. É família de tradição, hein? É, é o doutor Miguel Diniz é, foi médico, né? Fazendeiro. É uma tradição, ele era de, dessa região, aí Ituverava e Pra Franca. Ó, oh, foi muito bom. Oh, muito eu obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito foi muito bom. Que você continua nessa seara do seu trabalho. É uma coisa muito digna. É muito bom guardar a memória do passado. Memória, né? Isso é bom. A nova geração. Nova geração, né? Eu vou voltar.